Eu vou aplicar o, o finalizador, para a gente proteger o cabelo da Fê na hora de fazer a escova e a prancha. cabelo da Fê já foi escovado, pranchado, o cabelinho dela está seladinho. E agora nós vamos lá fazer um enxágue nesse cabelo que eu quero, então ela fique cacheada, né? Então eu vou finalizar o cabelo dela com os cachinhos. Então vamos lá Já, já enxaguei, umedeci o cabelo da Fernanda novamente e agora eu vou finalizar com esses dois produtinhos aqui, o cabelo dela, amassar os cachinhos e fazer a secagem. Ó, vocês, vocês podem notar, notar que mesmo o cabelo dela úmido ele já tá um cacho bem mais soltinho. Mais soltinho.